Socorro! Hoje é Drag Night, eu esqueci completamente! Só que dá Goddamn for Bom dia, estranha! Tudo bem, ursarada? Tudo bem, pessoas? Tudo pau! E aí, lindezas? Hoje é dia de drag. Nice! Por isso que eu tô com esse olho maravilhoso aqui, ó. Gente, exatamente hoje a gente estaria comemorando a 24 parada do orgulho LGBT parada G, L, S, B, T, Q, I, A, G, C, D, L, perigo. Mas. Devido à pandemia do coronavírus A nossa parada foi transferida Como todos os eventos, né? não pode aglomerar, tem o turismo Toda aquela coisa toda Então a nossa parada foi para novembro Dia 22 de novembro Espero que essa data seja fixa, né? Dependendo do que vai acontecer até lá Mas o canalzinho das ursinhas de vocês Não poderia deixar de comemorar Essa data tão incrível, né galera? E nada melhor do que duas drags maravilhosas Oitava de desgraça para tocar fogo nesse parquinho, ó Bora lá com a gente? Vem, vem que é hoje Já comecei a colar a sobrancelha Já tô adiantando aqui E a gorda já tá adiantando lá É com você, gorda E aí, gurias? Estão gostando? Hoje eu já capixei, mano Capixei, delineado como sempre dando trabalho, né? Vamos lá, querida Gente, tá um barulhão na rua, porque a porta tá aberta, é muito calor. Não vou fechar. Fica com barulhão, tá? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Acho que deu aqui. Agora vamos dar um ponto de luz. Vou querer pontos de luz específicos. Descer base nessa cara! minha sobrancelha igual a minha bunda. Sobrancelha. <risos> Bom, estamos indo aqui, gente. Estamos indo, estamos indo. Passar um iluminadorzinho, ficar com uma cara bem de plástico, que todas querem, né, ficar com cara de plástico. Ui! Uh, uh. Tô gostando, tô gostando? Tô gostando! Vai, gente, deixa eu terminar logo isso aqui. Fazer uma boca, por peruca, blá blá blá. Vamos logo dança. Eu tô muito enjoada! Enjoada! Gente, cata esse look! Cata essa beleza, meu povo! Gente, é sério, eu tô achando assim que eu arrasei na maquiagem, eu arrasei na peruca e simplesmente eu tô enjoada, enjoada que sou eu. Essa peruca ficou um escândalo, um escândalo, um escândalo, um escândalo, um escândalo, um escândalo. E a minha sobrancelha hoje que ficou simplesmente super natural, ficou muito patriciona, muito garota. Muito facul, cool, saca? Olha só, apaixonada pelos resultados, galera. Bom, falar com a gorda, ver o que ela prontou. <Sí -se> Folegou Pá. Então é isso, gente É isso que tem pra hoje Espero que tenham gostado Do Drag Night Bom, galera, foi isso Gostaram? Legal esse Drag Night né? Bom, eu amei o Drag Night Eu amei o look da Enza, eu amei o meu look Eu amei que vocês estavam aí com a gente E como todo vídeo, galera Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal Compartilhem Comentem. Edição Parada Gay, em comemoração. Já que esse ano não teremos, né, a gente faz aqui mesmo. Nossa, perdi boto Aperta aí o like, dá nosso soquinho do like aí. As nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente tá como canal As Ursa. E, e se quiser dar uma olhadinha nas nossas redes pessoais... A minha no Instagram é Enzo Cunha e... e a Otávio Maciel. Um beijo e até o próximo domingo. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, fiquem ótimos, se cuidem, lavem as mãos e nos vemos no próximo domingo. Beijo, tchau. <música>